Eu não encontrei nenhum vídeo mostrando isso. Então eu decidi abrir o MTG 20 para saber como que é o seu microfone. Esse é o um microfone da marca Tomate e ele também pode ser encontrado com o nome de SF 666. The number of the beast. E se você quiser saber como é o som dele, eu estou usando ele agora para fazer essa narração. Depois de um tempo estudando alguma forma de abrir ele, eu percebi que tinha dois parafusos lá dentro. Mais pra frente vocês vão descobrir que essa não é a maneira correta de se abrir esse microfone, mas funcionou. então eu consegui soltar um parafuso. E assim que eu soltei o segundo, ele finalmente abriu. Passado mais algum tempo tentando abrir essa parte onde a cápsula fica, eu notei que essa parte cinza na verdade, eram duas partes. E, finalmente, esse é o microfone condensador Tomate MTG20. Bom, como ele já estava aberto, eu decidi dar uma personalizada. Então eu descobri a maneira correta de abri-lo. Veja que ele possui mais quatro parafusos. Então na verdade, eu tinha que ter removido aquela parte cinza, soltar esses quatro parafusos e depois soltar aqueles outros dois que foram os primeiros que eu soltei. Como eu já esperava, lá dentro não tem nada. Bom, e é isso. Agora vamos montá-lo. Todos os parafusos no lugar. Essa foi a consequência de eu ter aberto pelo lugar errado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.